Sejam todos muito bem-vindos ao canal Play Games com Bruno. Eu sou o Bruno e eu vou estar mostrando para vocês uma partida que eu joguei dupla versus Solos. Eu vou estar comentando aqui na gameplay para vocês verem minhas estratégias e o que eu estava pensando durante a gameplay. Para começar me apoiem na loja o código EPG Bruno. facinho, assim vocês me ajudem a trazer mais conteúdos de qualidade. Bom, então aqui eu tava no bosque doloroso, né? Já encontrei esses dois bananas. Aqui eu levei o primeiro. Bom, nada demais, foi uma treta simples onde eu me protegi e levei os dois. Aqui eu vi uma dupla fugindo de carro, né? Provavelmente por causa da tempestade. Consegui arrancar dano de um. Eu atirei para explodir o carro para ver se eles pegavam fogo. Nessa hora eu concluí que eles já tinham saído por trás provavelmente fugido. Aí eu dei a volta, vi que ele estava em cima do mercado, infelizmente errei o tiro de sniper. Aproveitei que eu achei essas granadas para levar numa dupla. Num solo versus duplo é muito bom granada, pode te dar uma vantagem muito boa. Aí eu vi que a safe estava se aproximando, eu resolvi sair, o cara me deu uns tiros Resolvi gastar uma granada só para deixar o cara assustado e sem eu poder fugir. Aqui na beirada da safe já vi duas pessoas chegando ali. Eu não sei se eram os mesmos, mas eu fui para cima deles. O cara já foi surpreendido ali, eu já deitei um O cara deixou as costas abertas, eu só aproveitei pra tá finalizando ele para garantir que não ia ser levantado Aí já chegou outro nas costas Aí como eu fiquei no meio dos dois, eu preferi simplesmente sair e deixar os dois se enfrentar. Peguei uma certa distância da batalha, aí eu vi os dois tretando Tava pensando aí em coletar um pouco de material, porque é contra dupla, né, então é sempre bom ter material reserva. Aí eu vi o gás se aproximando e o cara tentando ir pra safe. eu falei, agora é meia hora. Derrubei ele da teia e fui para cima. O cara se emocionou um pouco, ele podia ter me matado, mas errou. Aí eu já bati o cura, -cura e pus o PED pra garantir. Aproveitei que ganhei um tempinho da safe, bateu o shield pra garantir. Aqui eu já pego o carro e... E faço. Aí eu cheguei aqui no santuário procurando vida desesperadamente, eu mais desesperado ainda porque eu não achei uma vida. Eu mesmo com pouca vida, eu vi o cara e falei, ah vou pra cima O cara tava falando, tava lá parado com o bote Me dropou um shieldão, me ajudou bastante Aí eu pensei, vou sair por trás, né? Daí eu vi que a safe já tava ali, então eu falei, vou quebrar essa parede, vou sair por aqui. Tomei uma nas costas, não ouvi o cara chegando. Como eu tô com pouca vida, eu resolvi sair fora. É muito importante vocês ficarem ligados nisso, galera. Vocês podem estar em uma desvantagem querer tretar contra o cara. É uma coisa que não compensa. Você tem que saber a hora de sair também. Aí eu achei essa fogueirinha aqui, resolvi me curar, o cara não veio atrás. Aproveitei para bater esses barrinhos, coletar um pouco de material. Voltei para box que vou tentar ganhar um pouco de visão para ver onde estão tá os oponentes. a treta estava ali para a esquerda a estátua ainda está na safe e aí eu pensei, vou subir na estátua para ganhar visão e ficar no high né? nesse momento eu já vi os jogadores e falei, não dá para pousar aqui é, primeiro é que essa estátua é horrível para construir, subir, tem o um vento que atrapalha e até o pousar eu poderia ser rachado pelos dois. Aí eu achei essa moita e foi um bom local. Eu tinha visão dos caras, eles não me viram pelo menos por enquanto. eu ia tentar deitar um dos lados para ruxar. Nesse momento eu pensei em ruxar, mas como era um local ruim para pousar. E eu não tinha deitado, eu achei melhor esperar até conseguir deitar um. Aí eu já começo a ganhar a visão da onde eu vou ter que ir e onde a safe vai parar. Saber onde estão tá os inimigos e não ser rasgado no meio do caminho. Né? Aí eu dou uma olhada para ver se os caras estão ali. Aparentemente já saíram. Busco ver onde estão tá os oponentes. Não achei ninguém. aí eu vi os caras tretando, resolvi vir aqui por trás pra ver se eu consigo aproveitar, pegar o gameado, pegar eles no meio da treta. Então eu chegando aqui por trás. Eu vi os caras tretando ali, infelizmente eu errei as granadas. Aproveitei que ele se fechou ali para ir para safe e ganhar um pouco de, de visão a mais. Aí já tinha poucos jogadores e todos eles estavam treinando ali. Aí só ficou os dois, aí eu falei, é um, e aí eu dois, eu vou pra cima. Vou pra cima, cima e aproveitar os caminhados, que é shield agora. Eu, é a minha hora de ir pra cima. Dei a volta. Surpreendi um. Resolvi bater um pouco de shield Eu achei que ele ia levantar o cara E essa foi minha comemoração ali embaixo, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixem um like aqui embaixo e comentem o que vocês acharam da gameplay. Foi uma ótima gameplay, onde eu venci dupla versus solo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!